às 22 live deve ser, se calhar convém voltar a dizer que é domingo às 22 vamos dizer, domingo, live às 22 porque se é para conhecer uma pessoa, se calhar é a altura certa é, é que, é que será, será que eles o escolheram porque efetivamente não há nada que a gente saiba sabes alguma coisa que ele tenha feito? segundo Barroso, acho que ganhou a taça este ano não foi? isso não foi o Mica? Tu imaginas uma reunião de staff assim no Google Meets como esta e de noite a luz ligada e o papel de alumínio a brilhar à volta na sala toda a sala envolvida em papel de alumínio na... e tudo a brilhar, a luz a refletir em todo lado e parece aqueles programas quando aparece um anjo e tudo brilha à volta é assim que eu estou a imaginar uma das janelas não se Às 2 horas, domingo à noite, na Almada TV, uma entrevista que Não tem tudo dei. para ser épica com uh... é, é selecionador, né? Selecionador nacional, o 21, Pirinho. O sele... 21, ok. Com com como? Pirinho. Selecionador sub 21. O que quer que ele tenha feito? Se calhar convém voltar a dizer que é domingo à 22. Vamos dizer domingo, live às vinte e duas.